Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a importância da autonomia para as crianças. Tanto para os bebês, como para as crianças, isso mesmo. O que seria essa autonomia? É deixar o bebê e a criança conseguirem a fazerem suas atividades. Para o bebê isso é muito importante, porque é assim que ele vai aprender a engatinhar e a caminhar. E para a criança a autonomia vai dando responsabilidade, vai estimulando a atenção e também a melhorar sua performance motora. Também é importante dar autonomia para a criança para ela experimentar, para ela tentar fazer as coisas sozinha, para ela tentar e errar. É importante ela tentar, ela errar, tentar fazer de novo. É assim que a criança aprende. Se nós adultos fizermos tudo para a criança, ela não vai aprender por conta própria. E isso vai se refletir lá na frente. Ela vai ser um adulto que não vai conseguir fazer as coisas por si só. Ela vai ser um adulto que vai ficar chateado com suas derrotas, com as suas frustrações. A criança precisa tentar e errar para lidar melhor com as frustrações. Ela precisa ter autonomia. E isso a gente pode começar a já estimular no bebê e na criança. Por exemplo, em Gatinha A, gente está dando autonomia para a criança se locomover sozinha. A gente não está pegando o bebê e levando para o local, nem dando o objeto na mão dela. A gente está estimulando a autonomia da locomoção. Caminhar é a mesma coisa. Um bom estímulo para caminhar é colocar objetos ou se colocar numa distância do bebê para ele vir até você. Isso é dar autonomia. Depois de um certo ponto, dar autonomia é o que Estimular com que a criança participe das tarefas de casa. Tenha sua própria vontade, tenha sua própria decisão. Isso, claro, com toda a supervisão. E o melhor de tudo, para estimular essa autonomia, você pode estimular algumas atividades de casa. Deixar a criança ajudar na organização da casa. Uma coisa muito importante nesse assunto, por exemplo, é deixar a criança guardar os seus brinquedos e ensinar a responsabilidade e a autonomia. Se a criança pega um brinquedo e brinca por um certo tempo, estimule ela a guardar esse brinquedo. Dos dois aos três anos, a independência e a autonomia pode ser estimulada como? Guardando os brinquedos, participando da arrumação da casa. Isso faz com que a criança tenha mais responsabilidade nos seus atos. E como eu falei, isso reflete Lá na vida adulta, vai ser um, um adulto mais responsável e vai lidar melhor com as suas frustrações e com as suas derrotas. Dos 4 aos 6 anos, a gente já pode ensinar a criança a arrumar a própria cama, a manter o quarto organizado. Quando a gente vem com compras do supermercado, ela pode nos ajudar a guardar essas, essas compras. A gente pode ensiná-los a regar as plantas, a tirar o prato da mesa, ou ajudar a gente a colocar os pratos e os talheres na mesa. Claro, tudo isso com supervisão. Dos 7 aos 10 anos, a gente pode propor atividades diferentes, como varrer o chão, organizar o guarda-roupa, dificultar um pouco a organização do quarto, ou seja, deixar tudo mais organizado em locais mais altos, onde ele já vai ter mais acesso. A partir dos 11 anos, por exemplo, ele já pode ajudar a lavar louça, por exemplo, né? Então são atividades onde a gente vai dando autonomia para a criança. Uma coisa muito importante antes dessas idades mais avançadas, e que é onde tudo começa, é auxiliar a criança a guardar o brinquedo. Acho que esse é o ponto fundamental. A criança ela pode brincar, mas ela precisa saber o local dos brinquedos, no quarto dela ou numa brinquedoteca, e guardá-los após brincar. Estimular a criança, quando ela troca de brincadeira, ela precisa guardar o brinquedo para então pegar outro brinquedo. Eu sei que isso é mais difícil no dia a dia. Eu sei que é muito mais fácil deixar o que As crianças fazerem uma bagunça na sala, trazer todos os brinquedos e no final do dia a mãe vai lá e recolhe. Mas eu acho que isso não estimula a criança a ter autonomia, né? Com autonomia, com responsabilidade sobre os seus atos. É muito melhor a gente gastar um pouquinho mais de tempo e ensinar a criança a ter mais responsabilidade. Eu acho que esse é o ponto-chave para um dos pontos do desenvolvimento infantil. Para quem conhece e gosta de desenvolvimento, conhece a Maria Montessori. A Maria Montessori foi uma pediatra uma pedagoga que sempre falava que o aprendizado da criança e do bebê é baseado na autonomia. A gente precisa deixar a criança fazer sozinha as coisas, a gente precisa deixar a criança aprender, a testar as coisas. A criança por si só é um cientista, ela precisa ir lá, olhar o brinquedo, deixar cair um objeto, tentar errar. Tudo isso é aprendizado. E o importante para a criança também é saber as consequências, então se ela jogou um brinquedo no chão e quebrou, ó, quebrou o carrinho, teve uma consequência, a criança aprendendo isso vai facilitar a vida dela lá da frente, vai ser um adulto que sabe medir as suas responsabilidades e as suas consequências. Então, nessa fase, do nascimento até os 12 anos de idade, é muito importante a gente ensinar essas coisas para as crianças, porque ela vai ser um adulto mais feliz, mais seguro. Tudo isso que eu estou falando também estimula que a criança fica mais segura, porque ela vai tentar. Quando a gente fala de linguagem, a gente está falando nisso também. Se a gente falar tudo para a criança e não perguntar e deixar ela responder para desenvolver a fala, ela vai o que? Demorar mais para falar. Agora se eu fizer perguntas e der espaço para ela responder, eu estou estimulando a fala. Isso acontece nas brincadeiras também, isso acontece no dia a dia. A melhor coisa para fazer isso é deixar a criança participar das atividades da casa. É, então vai lavar a louça, vai fazer um bolo, por exemplo, deixa a criança mexer, colocar os ingredientes, deixa ela ter um pouco mais de responsabilidade com supervisão, com segurança. São coisas que a gente pode fazer desde lá do bebê até na criança e que vai ter um benefício enorme na vida dessa criança lá na frente quando ela for adolescente, quando ela for adulto, ela vai medir melhor os seus atos e saber que tem consequências e que essas consequências podem ser boas ou podem ser ruins. Então, isso a gente pode fazer pelos nossos filhos, ok? Então, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no, no YouTube, para receber todas as novidades e também nos seguir no Instagram, que tem dicas todos os dias por lá. Ok? Se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto, deixe nos comentários aqui que a gente pode fazer outros também para sanar as dúvidas de vocês. Tá? Até mais!